Mas olha só! <risos> Hoje eu tô animado, hein? Hoje sextou e eu vim estilinho um cowboy aqui pra vocês, naquele pique. Esqueça tudo, bebê. Fio, fio, aí, novinha. Ui, bebê. Hoje a gente vai fazer o quê, Lima? Você sabe me dizer o que a gente vai fazer? Na verdade, não, mano. Eu só tô existindo aqui que. Ah, acordou tarde, eu não aguento, gente. Eu tenho que criar um. Como é que fala? Ah, eu bom. vou te dar um aqueles relógios cuco pra deixar na sua casa <risos> pra te acordar, cuzão. Toda vez que a gente marca um horário, o Lima chega atrasado. Você é impressionante, lembra? Né, ah, meu. Trabalho é na madrugada, né, meu Ixi, ficou feio isso daí. Eu fico... Você gosta de filme de cowboy? Mano, o máximo cowboy que eu vi foi Toy Story, mano. Vai se fuder, mano. Vamos reagir a memes do Twitter, porque o Elon Musk quer acabar com o Twitter. Você ficou sabendo disso? Ele quer botar Bitcoin em todo mundo. A Tesla vai estar em todos os lugares. Ele tá maluco. 10... É, Elon Musk. é muito fácil você ter um pai Que era dono de Jazida na África E você acordou milionário Você nasceu milionário Você não sabia disso? Todo mundo acha que o Elon Musk O Elon Musk sim, ele é um puta empresário Mas o Elon Musk, não é tudo isso que a galera acha Não, ele nasceu rico Nasceu no berço de ouro pra caralho tá? O pai dele escravizava a galera na África não é Nem brincadeira isso que eu tô falando Mas ele é foda, vamos começar Mano, eu adoro esses memes que o cara tá. É do Senhor Incrível, tá ligado? Que ele tá de boa e do nada ele fica todo escurão. Na minha opinião, vocês, é um dos melhores memes que fizeram na última década. É engraçado, né? Mas olha isso: se você tá. Não, falando, dá um não pouco de medo. Se eu tô à noite assim, é... meio tô alcoolizado, ver isso aqui, Só eu já Deixa eu uma porra dessa. Vai tomar no cu. Reencarnação: Jovem baiano acredita ser o novo Hitler. <risos> olha a cara desse arrombado, tio. Cuidados: fãs disso são faixa preta nisso eu não discordo disso aqui, hein, mano Homem tenta mexer o próprio pau sem piscar o cu E morre de aneurisma cerebral Não, isso aqui é humanamente Nossa. impossível cuzão. você piscar o pau sem Não, você piscar Vocês entenderam aí Não, parça, não dá pra fazer isso E se der? Tenta Eu tô tentando faz tempo já Mas não tá, não dá mesmo Não vai pra piscar Não vai, não vai, não vai Fim do canal, peguei AIDS e vou morrer Ser um brasileiro em Portugal exige um nível de maturidade que eu jamais terei. Mano, eu tenho certeza que eu também não ia conseguir, porque, mano, olha isso aqui. Você Sim. pede uma pizza bucetão do Moraes, mano. Sem tirar que eles chamam cacetinho de pão, mulher de rapariga. Mano, eu ia dar tanta risada lá. Nossa, eu não sabia que pizza lá era bucetão. É, não, não é bucetão. Deve ser, é, não sei, deve Sim. ser algum bagulho estranho. Você já viu, mano, a dublagem do Good of War em Portugal? aleatório. Parça, vou colocar agora pra você ver. É que a dublagem brasileira realmente é, tipo, sensacional, parceiro. Solta rapariga e é gaseos. Eles é são um arrastado né, assim, ó. Tá esperança libertar-nos. Pandora, não! Sabes por que estou aqui? Foi para isto que tu me trouxereste cá! Eu comprarei outra forma! Não, Kratos! Não existe Gratus. outra forma! Kratos! Raporigas, Zeus! Solta a rapariga, Deus! <risos> solta rapariga! Né? O, tipo assim, em Portugal é ruim, mas se você pegar outros lugares, você tem noção que tem outros países que, tipo, eles não trocam a pessoa, tipo, uma pessoa que dubla todas as vozes do filme. Tipo assim, todo mundo tem a mesma voz. Quer argumentos ou uma lambida na posse? <risos> Vagabunda! Solta meu pau! É no momento do parto que a mulher conhece a dor de um homem gripado. Nikola Tesla. Eu realmente acho, a mulher não tem... Elas acham que sofre mais, mano. Imagina, mano, um ser humaninho rasgando as pregas do seu cu. Uh, é que a gente não tem buceta mais. Não, mas você já deu uma espirradinha quando você tá gripado não aqui, arde aqui? Não né, Não se compara a dor de um parto, já. É mesmo. Nossa, você argumentou forte. <risos> Seborréia! Cebolinha! Minha cara depois de descobrir como os bebês são feitos. É assustador. Mano, até hoje eu acho um absurdo, mano. Uma cegonha traz o bebê pra família, cuzão. <risos> Frio no saco nunca mais. Parece confortável, tem do Flamengo. <risos> Você usaria um desse aqui, parça Que ele pega aqueles dias de frio, assim, que Mano, você tá sozinho em casa Você bota até a mão na bola, assim, pra esquentar Parece confortável, mesmo, velho. não parece muito não. Mano, ó, oh, tô falando sério Usa absorvente um dia, cuzão Na cueca Mano, ô, oh, vocês zoar, o bagulho parece uma almofadinha de pau, né? Solta <risos> <Só> na parede, Deus <risos> A regra é clara, comprou... Tem que dar o um cozinho, RS. O Elon Musk agora, ele tá vendendo certificado no Twitter. Ele tá vendendo o azulzinho. É... Ele tá, arrumado, né? ele tá maluco, meu. Ele... Mano, hoje uma areia pulou em mim, bem na hora que Nossa, que <risos> nojo. Bem na hora da bro, eu gostei dela. Olha isso, parça. Que nojo, é, parece que o jogo virou, não é mesmo? <risos> Olha os caras do Você Sabia aí. Ixi, mano. parça. Caralho, já é idêntico, mano. Mano, é impressionante. Um dos poucos canais que até hoje eu assisto, você sabia, sabia? Não, o é tipo assim, ó, desde mil, Sei lá, 2015 eu assisto o canal dos caras, parceiro. Eu parço. não eu assistia muito o manual do mundo. Manual, nossa, Iberetenório, pode que Eu lembro que a cada milhão que ele fazia, ele fazia uma experiência, cuzão. Mano, ele fazia um, um barco, não, um barco. Hoje. Quando eu, era criança, eu, eu era do quinto ano, eu fiz aquela mão que mexia, tipo, assim, né? aquela mão, eu não lembro não, caralho. Mas eu fiz uma mão, tá ligado? Mecânica. De papel Nossa. Eu lembro de um bagulho que eu fiz, que eu tirei 10 na feira de ciências da escola, que era você colocar um disco de vinil e ele toca só no seu cérebro, ninguém ao redor ouve. Caralho. Você coloca uma agulha na ponta de um lápis e da língua, da boca, você morde o lápis e na ponta do lápis tá a agulha. E você roda o disco. É e você é só da ouve da no da seu vida. cérebro. Tirei nota 10 na feira é de sexta. É sério. E Bereitenório, muito obrigado. <risos> Mas por hoje é só, pessoas. Uma salva de picas aí, ó. Não, é Libra. Eu tô batendo meu pau na mesa. Eita porra. <risos> Mas é isso, galera. Um beijo.